olá já faz bastante tempo eu sei mas não importa vamos responder as perguntas da hashtag que eu criei no vídeo da dança a hashtag mais educada do mundo responde caralho que hashtag linda né mais linda que minha pic bom vamos logo responder as perguntas começando por spidey maguire memes ele pergunta, onde está o Norman, ele sumiu. Vai tomar no cu, na moral, vai. Se foder, porque eu não aguento mais responder esse tipo de pergunta. Já começamos bem, eu acho. Vamos pro próximo. Jureg. Ele pergunta, qual é o melhor Homem-Aranha e qual é o pior Homem-Aranha? Toben Maguire, Endrel Garfield ou Tom Holland? Isso é fácil, o Toben é o melhor e o Endrel é bom. Só não entendi porque o Homem de Ferro Júnior está nas opções se a pergunta é sobre Homens-Aranhas. Agora a pergunta do próprio Torben. Ele pergunta, que dia a gente vai se divertir de uma forma diferenciada? Quando você quiser, conheço umas paradas bem diferenciadas aí. Ah! Calma, calma, calma. Só vamos assistir Miley e Ropone juntos. Esses polícias hoje em dia estão mais loucos que o Supremo depois do sumiço do Norman. Foda-se, é melhor eu ir para a próxima. Agora a pergunta é do André, não você, o André Lopes. Ele pergunta, se você fosse fazer uma adaptação do Homem-Aranha, como seria? Isso é uma boa pergunta, se for filme, vai ser uma punhetação pro Homem-Aranha do Rei e do Ditico. já em série, vai ser a mesma coisa, só que com mais da Era do Ditico e bastante da trilogia. Atores eu acho que poderiam ser os da trilogia mesmo, só que eu ia contar a origem novamente para deixar claro que não é a trilogia, já que não quero mexer com coisas sagradas. Agora a pergunta do Parker Emo. Ele pergunta, qual seu uniforme favorito dos quadrinhos do Homem-Aranha? Porra, aí é foda, tem um monte. Eu poderia dizer que é esse, mas como é uma adaptação da trilogia, acho que o clássico mesmo. Agora a Penny Parker. Ela pergunta, Penny Parker. Shazam carai! Agora a pergunta do Vitor. Espera, o aumentativo de Vitor não é Vitão. Bom, vamos ver o que ele perguntou. A primeira pergunta foi: Peguei, é mano. Não, tu que tu que deixa? E a segunda pergunta foi: Por que você gosta da dancinha do Tober? Cara, eu fiz todo um vídeo sobre isso. Mas, falando sério, o Peter Emo é só uma sátira de herói de ação, que se mostra o fodão, humilha geral, pega mulheres e tudo mais. O Peter Parker nunca foi isso, logo, tirar sarro desse tipo de herói de ação, uma coisa que já é típica do Remi fazer, o Ash é uma grande prova, né? Bom, isso é a melhor opção, afinal, o Peter fica agressivo nos quadrinhos, então por que não aproveitar, hein? mas isso é sobre o Peter Emo, que nem é emo, já que emos são mais introvertidos, ouvem rock pesado, músicas tristes e não interagem com as pessoas direito. Agora um dançarino espalhafatoso, que dá em cima das mulheres e ouve de James Brown, isso é completamente oposto aos emos. Mas sobre dança em si, ela é muito foda, bacana e ajuda a conquistar geral, se quer mais detalhes, tem um vídeo todo sobre ela aí nos cards. Próximo perguntador. O mal está vindo, fim de um herói, mundinho, código binário. Quem falou isso? Galactus? Ai carato. Próxima pergunta. Miguel Fut10. Ele perguntou, por que todo vilão do Homem-Aranha é verde? Por que eles gostam de uma ervinha de vez em quando meu amigo? Chimarrão ah. porra. Agora a pergunta é o pis? Pisa, pisaco, pacu, naruto, sei lá como pronuncia esse nome. Pedro. Eu vi seus vídeos. Ele perguntou, qual é a melhor animação do Aranha? Tirando o espetacular e a melhor animação existente. Nesse caso é aquela do Emit aquela de 2013 em Cell Shading. Vou fazer um vale a pena sobre ela, mas só ano que vem. Agora o aclamado André Garfo. Ele disse, revela o rosto do editor do Tobin, sei que vocês são amigos muito íntimos. Tá bom então, né? E aí? Tudo de boa. Sou eu mesmo. Agora o Ruffy Lupis, não é Fruit Lupis não. Ele perguntou, qual o melhor jogo do Miranha? É o Homem-Aranha 2 de PS2. Depois é o Ultimate. Eu tinha feito um vídeo sobre eles, mas minha opinião mudou. Mas acho que não vale a pena refazer, só se vocês quiserem. Goldbang Knight Linkin. Meu Deus, vocês inventam cada nome. Daqui a pouco aparece um maluco com o nome de Indo Indo Indo Comigo de quem tá ouvindo. Se deram mal. Vou chamar você de Gold mesmo. Ele perguntou, Shazam. Eu mesmo. O que você acha do Marvel's Spider-Man remasterizado e a nova cara do Peter? Bom, posso falar que eu não joguei, já que não sou o tio Patinhas para nadar no dinheiro, estou mais para tio bem mesmo, ou até mais pobre que ele. Bom, eu estou cagando para remasterização Gráficos não são importantes para mim Mas não gostei da cara do Peter Foi muita babação de ovo pro Tom Holland Pois tiraram o de John aqui, Que se parece muito com o Peter Parker Sem contar que ele é lindo pra caralho hum, então ele é? É Repetindo, não sou gay O Toby de novo Ele perguntou Você vai fazer um vídeo com outro youtuber? Bom, cara fazer um vídeo em conjunto eu nunca fiz sabe tem participações do supremo prime vai ter de um outro amigo meu que é conhecido na comunidade mas vídeo junto eu nunca fiz e como eu sou um canal pequeno duvido que terão outros interessados em fazer vídeo comigo agora se existir algum youtuber que você goste e acredite que irá render um vídeo bacana com a minha presença falem com eles peçam minha participação em algum vídeo etc com muitos pedidos, eles irão pelo menos entrar em contato comigo acredito eu. Agora o Toby de novo, e a pergunta mais complicada que eu já recebi. Ele me perguntou. Bom dia meu querido Shazam, bem eu vim fazer uma proposta para você, que tal você me dar sua casa, sua namorada, se tiver? Ou oh, ou oh, ou? Oh. Se? Eu tiver namorada? Cara, quem vocês estão pensando que eu sou? Eu sou o maior pegador do mundo. Bom, e é por isso que eu estou solteiro, afinal, trair sua namorada ou mulher é coisa de filho da puta desgraçado cuzão do caralho. Então se você trai, você é tudo isso. E eu não tenho namorada não. Continuando. Seu canal, sua dignidade, sua formatura e tudo que você tem, mas em troca te dou um belo autógrafo. Perder tudo que eu conquistei para só um autógrafo seu? Se tirar uma foto junto comigo eu aceito. Bom, as perguntas acabaram, e o vídeo também. No Natal vai ter um especial muito top, que vocês poderão ver com a família, já que não vai ter palavrão e essas coisas, 100% Family Friendly. Neighborhood Spider-Man. piadoca Boa. Bom, não vou dar detalhes pois vai ser surpresa. Antes de encerrar, só vou lembrar que quem quer fazer sua pergunta pode usar a hashtag que está aparecendo na tela, e que em breve eu lanço mais um outro vídeo de respostas assim. Desde já. Tchau.